Opa, minha gente, então. O título desse vídeo parece ser meio triste, né? Mas, mano, pra quem tu ficou triste sem saber parte do contexto disso aqui? Sim, você meio que caiu no bait. Meio, porque o título desse vídeo tem uma explicação que é o seguinte. Esses dias, como vocês já devem ter percebido, eu atrasei um vídeo que era pra ter saído ontem. O porquê? Eu passei mal e tive que ficar o dia inteiro deitado numa cama dura e igual o pão que o diabo amassou. Não, a Minha cama é uma delícia. E não consegui gravar vídeo. Por isso, desculpa aí. E a segunda também, que eu tava cheia de trabalho pra fazer. Então, eu ia jantar o um vídeo novo antes de ontem e postar no mesmo dia. Mas, por causa dos trabalhos de escola, eu tive que adiar o vídeo. Mas, voltando ao assunto, sobre o título do vídeo, sim, eu vou parar com o canal. Mas eu vou parar com o canal, porque estou cheia de temas de vídeo para fazer. E nesse fim de semana, com o começo da semana que vem, eu vou passar o tempo adiantando todos os vídeos que eu tenho na minha lista. E o que vai acontecer? Eu vou fuzilar vocês de vídeo. Sim, fuzilar. Porque se eu começasse a gravar um hoje e não me explicasse, vocês iam se perguntar. E, gente, por enquanto, a frequência de vídeos aqui vai ser um dia sim e um dia não. E se eu não tiver tema pra vídeo, ou eu vou passar o dia jogando qualquer merda, ou vou gravar qualquer coisa que vier na minha cabeça aí. Também queria dizer que os sujeitos batizados pela alcunha de Pac e tio Friagem vão me ajudar muito nesses vídeos. Então, se puderem, mexe esse seu dedo bonito aí no botão de se inscrever quando entrar no canal deles. E fodem a DM do Pac, chamando ele de fofo barra lindo pra fazer um churrasquinho de Pac. Não, brincas. Porque o que eu quero é um pac cozido. Ah, desculpa, Pá, que meu irmão Gema tá falando merda no vídeo. <risos> então, gente, eu queria pedir uma coisa para vocês também. Me segue lá no Twitter e me menciona se tiver temas de vídeo. Além de que sempre que eu for cavar algum, vou soltar uma enquete para vocês votarem no impostor, que eu acho que é o Ciano. Não, mano. Pégaso. Eu confundi o roteiro. E nessa enquete, vocês votam no vídeo que querem que vá pro meu canal. Então, eu gravarei. Meu pessoal, ri... He... Não, mas não tem ri hoje, não. <Susurra>